Almoço e vou abrir a Twitch pra assistir uma live de ótima qualidade. Entro aqui e me deparo com uma versão em miniatura do Hulk Magrelo. Que porra é essa cara? Tá cobrando Hulk, quanto pra cara? assustar uma casa? Tá boa, não tá grudando. Ah, grudou meu cabelo. Ó! Só maquiagem, só